Esta segunda-feira, dia 22, a cesta básica já estou distribuindo para todas as categorias. Fique atualizado para você poder pegar a sua cesta básica. E sobre o coronavírus, já temos já 45 casos. Infelizmente, 45 casos, mas com a ajuda da população as coisas já estão se amenimizando. Graças a Deus, vamos continuar fazendo esse trabalho Com essas barreiras aí que tá sempre trabalhando aí no dia a dia Tirando a... medindo a pressão, a temperatura das pessoas aí Sempre aí nesse combate ao coronavírus aí Vamos trabalhar em cima disso aí E a galera sempre trabalhando aí, é isso que a gente deve mostrar Vamos lá, as barreiras ainda continuam aqui no entrocamento, aqui perto do, do complexo policial, fazendo o trabalho da parte da Secretaria de Saúde, isso é muito importante, e a gente sempre mostrando aí, para a população tá atualizada, no dia a dia dessa rotina do mundo que mudou. O mundo parou, tudo ficou diferente, mas a vida continua, mas a maneira que você possa viver se higienizando, usando álcool em gel, Mantendo a distância, usando máscara, isso é muito importante E sempre, sempre a gente passa aqui nesse trecho E do dessa obra ainda aqui Mas o pessoal do Governo do Estado estão aí sempre analisando aí esses dias aí E vamos esperar melhoras Então isso é muito importante Se apegar a Deus, orar, agradecer a Ele Por cada dia que a gente dorme e acorda Hoje é sexta-feira, olha só que sol bonito E esse decreto E esse, o fato de, de que os comércios até hoje ainda Até às 16 horas, viu pessoal? Farmácia até 21, novo horário ainda Nós 21, farmácia Mas a partir de segunda-feira muda Baiana de Acarajé também A partir de segunda pode vir esse Acarajé também Até às 18 horas Então é isso aí Vamos mostrar tudo para vocês aí, relacionado ao novo decreto. Começa hoje, sexta-feira, vai até às 16 horas, a partir do novo decreto, a partir de segunda-feira vai até 18h aqui e outros demais até 20 horas. Farmácia, com exceção, e a gente está mostrando aqui um pouco no movimento aqui de Vera Cruz, vocês que estão fazendo parte do bem, mototaxista, taxista também. A sua essência vai ser entregue a partir de segunda-feira. É isso aí galera. E vocês vão ficar atualizados tudo aí, o comércio hoje, sexta-feira. Agora vamos pedir às pessoas que mantenham a distância, usem seu álcool em gel, isso é muito importante. Para que a gente, devido a essa situação, 45 casos aqui em Veracruz. Taparica, nós temos já. mais grande, dessa maneira aí, pode observar, a pessoa sempre mantendo, usando máscara, isso é muito importante, vocês usarem máscara, serviço É isso aí, vamos aqui hoje aqui aqui os comércios de Mar Grande, vamos levar o pastor ali na Ilhota. Então é muito importante que vocês fiquem atualizados sobre o novo decreto aí da Prefeitura de Vera Cruz. Hoje vai até as 16, amanhã até o meio-dia e a partir de segunda-feira até as 18 horas aqui em Mar Grande, no centro e demais localidades até as 8 horas. Os comércios aí, continua aí, vamos manter a distância, isso é muito importante. Pessoas que estão transitando nas ruas, mas mantendo a distância, usando também seu álcool em gel, sua máscara. Que isso é muito importante. E a gente vem mostrando aqui nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, lá, o filmagem, as matérias do que está ocorrendo aqui em Vera Cruz. E vocês também que vão, que fizeram parte do, do bem. É as sextas que vão distribuir aqui em Vera Cruz, né? Pela parte da Prefeitura de Vera Cruz. É, vocês fiquem atualizados que as sextas vão ser distribuídas a partir de segunda-feira, dia 22. E a segunda etapa eu vou estar falando para vocês agora aqui também, ainda. Por essa semana. Depois que fizer o outro, um mais novo vídeo. E vou estar mostrando sempre pra vocês aí sobre esse novo decreto e sobre o bem aqui em Vera Cruz, que infelizmente. Estamos vivendo uma calamidade sobre esse Covid-19, o coronavírus. que está fazendo muitas vítimas no Brasil, na Bahia. Então isso é muito importante. Então vamos agora passar aqui pela ilhota. E agora vamos aqui a ilhota aqui. Vamos passar por aqui, mostrando aqui um pouco a ilhota onde teve... Informação que tem sete casos aqui na Ilhota, infelizmente né, temos 45 já confirmados, então vamos manter a distância, se higienizar, usar o seu álcool em gel, isso é muito importante. Os comércios aqui estão fechados Mas o supermercado ele está aberto mas é até as 16 horas Relacionando ao número é importante Mas o uso da máscara é fundamental Não deixe de usar suas máscaras Porque aqui na Ilhota nós temos já 7 casos confirmados Então vamos ficar atentos Eu Lázaro moto mototaxista aqui de Vera Cruz, faço minhas corridas, mas levando os meus passageiros com segurança nas suas casas, isso é muito importante. É um trabalho que eu já venho desenvolvendo há muitos anos aqui. E agora mostrando para vocês agora com a moto câmera. Sempre levando os passageiros em casa. E mostrando a realidade que nós estamos vivendo agora Infelizmente nós não queríamos viver Mas temos que viver mais a gente Superar tudo isso aí A união faz a força É a gente ficar em casa Respeitando a quarentena Eu tenho que trabalhar, venho às ruas Mas num certo horário eu já estou voltando para casa Mas sempre mantendo a distância Usando minha máscara, meu álcool em gel Isso é muito importante Muito importante isso E nós estamos aqui na Ilhota estamos aqui vamos entrar aqui agora pela rua do Maragogipinho vamos deixar o nosso amigo aí o pastor ora é pastor Raimundo da igreja da Batista é aqui mesmo pastor pronto deixando aqui o pastor aqui né em segurança chegamos aqui na parte o nosso amigo pastor aí amém. Viu? amém meu querido amém amém esse é o pastor aí já tinha segurança e vamos agora continuar a nossa o nosso trajeto de trabalho que é voltar de novo para o um ponto as praias sem movimento, sem nada depois dessa doença maligna em nossa Veracruz, né? Nosso mundo o mundo mudou completamente mas aí o Banco do Brasil funciona, as lotéricas filas mínimas Banco Itaú pequena e já já os comércios já estão fechando já devido a esse decreto das 16 horas Praça da Matriz é isso aí galera estamos agora aqui na na rua da Caixa Econômica vamos agora em direção a Barra do Gil vamos mostrar um pouco essa mudança da realidade aqui em Veracruz tantos fatores estou correndo começo já já começa a fechar vai fechar já já Devido a esse de decreto Temos que está mostrando tudo aqui em Vera Cruz, é muito importante mostrar os comércios, o trânsito, as pessoas manterem a distância isso é muito importante. Mas ainda fica um pouco engarrapado, mas devagarzinho a gente vai aqui passando, aqui desenvolvendo. Mostrando para vocês que vai estar em casa aí nos assistindo no Facebook, no YouTube, no Instagram, Lázaro Filmagem é muito importante que vocês fiquem a o E está acontecendo aqui em Vera Cruz. a gente vão mostrando tudo aí, pessoas passeando aí nas ruas. Mas hoje é sexta, vieram comprar fazer suas compras. Isso é muito importante. E o horário até 4 horas. A gente vai aqui sempre mostrando tudo aqui em Vera Cruz, isso é muito importante. A correria da galera. O dia a dia, hoje é sexta-feira. É isso aí, vamos agora se ligar aí no, no novo decreto e tem outro decreto mais novo ainda. Esse é o último de hoje, às 16 horas. E vamos observar agora aí que os comércios, a partir das 16, está tudo fechado devido a esse novo coronavírus, no COVID-19. Com 45 casos aqui em Vera Cruz, infelizmente, estamos aí numa situação difícil. Mas os comércios já começam a fechar às vezes horas. Você pode observar aí como é que está a nossa situação aqui em Vera Cruz. Os comérciantes estão respeitando, estão fechando, estão estabelecimentos, respeitando. E as pessoas agora vão a distância, que isso é muito importante. O comércio aqui em Veracruz de certa maneira, está dessa maneira. fechando, graças a Deus isso é muito importante então evita o contato físico das pessoas as pessoas também tem que se higienizar com álcool gel então vão fechando aos pouquinhos, estão fechando tudo aí você vai se ligando aí ó, tudo fechado isso é importante a gente fica feliz com tudo isso o respeito da população aqui que o grande o tá aí Decreto agora a partir de segunda-feira vai ser mais estendido: que vai ser às 18 aqui, mais grande, e às 20 em outros localidades aqui da ilha. Isso É bom a gente chegando aqui para mostrar tudo isso que está acontecendo. E olhe bem: se a partir de segunda-feira as cestas começam a ser distribuídas aqui, mais grande e outras localidades aqui de Vera Cruz. Você que mora em Barra do Gigo, Conceição. Vai pegar na sua localidade, devido à profissão: garçom, mototáxi, taxista, isso é muito importante. Então é isso aí, o respeito. Isso é muito importante que a população está aí fazendo aqui. Ó. Isso é bom, isso é muito bom. mostrando tudo aqui a filmagem, mostrando um pouco dessa realidade aqui em Veracruz e a gente tem que mostrar o respeito é fundamental para um todos os bancos o que começa a fechar as portas estão ali se baixando baixou, baixou a outra começa todos fechados aí os guerreiros aí da do carro da, da Limpurbe aí, trabalhando aí, fazendo sua parte aí, ó E vocês que jogam lixo, não deixem Vidro aí, a galera aí, trabalhando aí, jogando duro aí, ó Tá ligado? Então vamos lá Eu já estou indo aí, fechando essa matéria Hoje aqui em Veracruz, Lázaro filmagem Ao desejo do respeito para com todos fica em casa e mantendo a distância que é fundamental. O respeito, a distância um com o outro, usar o álcool em gel sempre. Mantendo a distância aí, essa galera aí, então, e agradecer a Deus por tudo nesta terra. estar tá com vida e com saúde, não a mesma sorte de alguns, mas é a realidade de nosso. Novos tempos, né? Mas glória a Deus por tudo nesta hora Só tenho a agradecer a Deus por tudo Então é isso aí, a cidade toda parada Tudo sob controle Todos os comércios fecharam é, certo, farmácia que vão até mais tarde. Agradecer a Deus por tudo desta hora. As obras aí do governo do estado aí. Fazendo um trabalho aí para que a gente possa ter segurança nessa, nessas estradas aqui, nessa via. Estão fazendo um trabalho aí. Vamos aguardar. Como é que está sendo feito tudo isso aí para os analisar as imagens aí? Os magmas trabalhando aí. Capuleira, as maninhas chegaram. Agradecer a Deus, mais saúde, a vocês fiquem em casa, a respeito. Estou indo já para casa, começo fechado e eu já estou indo. Não se esqueçam, nesta segunda-feira, o bem para todos os trabalhadores de Vera Cruz, motopax, taxista, guardadores de carro, garçons e etc. fique aqui as palavras de Lázaro Filmagem para todos vocês aqui. Veracruz, e um bom final de semana para todos. E um bom final de semana para todos. Fica com Deus. Estamos chegando aqui em Barra do Gil. Para mostrar também os comércios aqui, que é aqui até às 18 horas. E na próxima segunda-feira fica até 8. O mais grande, 18. E hoje foi até às 16. Mas que mais eu mostro para vocês aí sobre essa situação aqui do novo decreto aqui em de Vera Cruz. do radugio, pegamos aí, o radugio aqui é até 18 horas, mas continua normalmente funcionando. do Gil aonde eu moro é onde a minha família mora a barbearia corte visual do nosso amigo Carlos Roque ele tá é de nondas ali alô Carlos Roque barbearia